eu tenho esperança, não sabia quem ia começar Então mostrou sua insegurança Eu dei o um ponto primeiro, porque eu tenho uma atitude para começar Se você não sabe o que responder, eu tenho certeza que eu vou amassar Perante a tudo, Johnny, eu vi que no seu pescoço tenho a arma e eu vim pra matar você, por isso eu chego aqui com calma. Eu não sou uma arma lírica, mas eu sou o um MC Bíblico. Como se minha rima caísse do céu, nasci pra ser um poeta lírico. Yeah, como se a rima caísse do céu e pelo vídeo você caiu de cara. Mas tá eu também devo ter caído tão tranquilo, a rima é rara. Mas assim é o seguinte: já para você falou que o bagulho aqui na frente, que eu não sabia se eu começava, ou começava pra me foda-se. Com MC é indiferente. Eu oh. quero saber do final do resultado, eu já sei do final do resultado. Já que eu sei que você é meu adversário, eu sei que eu vou ganhar essa porra muito fácil, então faz assim. Fico tranquilo, eu sou MC. Sou Johnny, chega e destruo aqui. Faz igual você fez com Samuel, caralho. Tentar ganhar falando de mim, não vai. Oh. Você tá ganhando fala de você no mapa ah, do Samuel falando do Johnny te ganho falando do Japa Eu caí de cara no céu, machuquei a cara, quebrei a perna Você também caiu de cara no céu, uma pena que só a cicatriz foi eterna Ah só a minha, tá ligado na parada Você caiu no seu asfaltado e a sua cara ainda ficou asfaltada O nome é Java porque você vem do Flan de pastel flã Nossa, olha só, o japonês vende de pastel e catupiri. Só que essas rimas de nacionalidade de todos, mano, eu já ouvi. E você é carioca, poderia falar da sua cidade no clima. Eu esqueci porque ah, o carioca roubou minha rima. <risos> sua carteira, e se você ficar de sacanagem de caô, eu ainda vou roubar sua coleira. Meu mano, ah, sou carioca mesmo, fica pangando aí com a carteira pra você ver se nós não leva. Eu realmente tô por aí, quebrando todo mundo, então as sua, você tá achando que eu sou o Samuel, se tocar na minha coleira você volta a ser a sua. Ah, ah, ah, ah, ah. Corrente pra mostrar que é foda, ah. sem segredo, vai mostrar pra falar que é deboçado, mas por dentro eu tô ligado que tá morrendo de medo, claro! Oh. Tô morrendo de medo, rapaziada, sem engano! Eu carioca negão, tô peidando pro um japonês baiano! Oh. chamar <risos> nem o Rock sexta, nem quarto nem quinto lugar nem sexto, nem sete nem oitavo nem dez, procurou por esse seu nome mas não tava lá porque os caras reconhecem a minha caminhada. Por isso agora eu tô na batida. Eu olhei e não tinha o seu nome, mas era no livro da vida. Oh! Ah, Sabe oh! por que agora você correu o perigo? Eles me chamaram, deixar eu te lembrar. Porque eu fui para o nacional onde você não conseguiu chegar. Parou, oh! sem Fui para o nacional onde você não chegou. Tudo bem, oh! o Johnny não chegou, mas você chegou. Mas só que você não ganhou. Né? <e> Aê, <etnia> <rêana> um, Eu ganhei um nacional, mas tá na sorte. Eu não ganhei um nacional, fiz a mais a batalha da noite. Por isso hum? agora você comete falha. Eu saí aplaudido e você sempre chorando nas batalhas. Chorando oh. na batalha, mano. Tá Ligado. Você até é bom, mas tá no improvisado. Esse aqui é o MC Quase. Quase ganha, mas sempre perde na primeira fase. Finalmente, só perco na primeira fase. E hoje você vai perder para minha primeira fase. Hoje vai ser a redenção. Calando a boca de todo mundo. Com Então agora, Vasque, eu vou acabar com você. Hoje você vai perder. Você falou de UFC, mas não tá nada. Vai enfrentar o rei do Drill. Cê é o que toca no Eu te bato na qui na de trio. Oh!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 Acima que você tá mandando, nem você mesmo lá que tá acreditando Você viu? O bagulho tá foda, parou de chover lá fora Só que cuzão, meu pai, o tempo fecha agora Só uh! é porque eu tô no sapatinho, não chamo dois amigos Me resolvo sozinho, uh! até porque agora Bato nesse patife, jogador bom é o que joga Sozinho e com equipe uh! Você joga sozinho e com equipe Sozinho você é ruim, com a equipe cê é um patife. Você entendeu qualquer afinião que você não aguenta na rima. Pode colar de bonde que o trem vai passar por cima. Esse aqui é um fracassado, você veio pagar de trem, mas só tá descarrilhado. Por isso que agora o Ion que contorna Cortei o seu pescoço entre o vão e a plataforma. A plataforma.